Acho o que, que foi essa ação hoje aqui na sua opinião? Olha, eu acho que essa ação foi uma ação premeditada, ela poderia ser antecipada. O departamento jurídico da Gaviões da Fiel, eu juntamente com o doutor Davi Gebara, nós estamos sempre à disposição, juntamente com a diretoria da Gaviões, para que impeça isso de acontecer, não era necessário. Se nos procurasse anteriormente, não tinha necessidade de cumprir o mandado de busca e apreensão, porque a gente está sempre disposto a colaborar com a Secretaria de Segurança Pública, como sempre foi. De qualquer maneira, a gente não concorda, mas é a gente é obrigado a cumprir a determinação da Justiça. Certo. Foram encontradas nessa busca 62 mil reais e é, facas junto a garfos e espetos de churrasco, como a gente pôde averiguar ali na hora. O secretário só tirou as facas. Essa mas o senhor mesmo também. disse isso. Garfo e espeto de churrasco. Aqui tem churrasco toda hora, querido. Para com Exato. isso. Não e, é para violência, o que, o que significa essa apreensão? O que, o que é esse dinheiro? O que são essas facas? Só para a gente deixar bem deixa claro. O dinheiro é referente aos torcedores. Os torcedores deixam dinheiro aqui para ter um acesso fácil para poder obter. Cada torcedor tem direito a dois ingressos. Então vem o fulano, deixa o seu dinheirinho aqui para poder obter o, o que o pessoal trabalha, tem ocupação, não tem tempo de pegar fila. É nada mais que isso daqui. Esse dinheiro é oriundo de é, para jogo. Na opinião de vocês, existe uma perseguição política, midiática da Gaviões por conta dos protestos e do enfrentamento que ela tem feito ao governo do Estado? Bem, por um bom entendedor, basta, né? Hoje está prevista uma, uma, uma manifestação dos Gaviões é, em diversos segmentos, não vou citar quais, e coincidentemente no mesmo dia. Então, acho que por um bom entendedor, isso daí basta. Né?